Não tem ovo de chocolate. Eu vou falar que coelhinho é de Jesus da Páscoa. Jesus morreu, que ele é o coelhinho. Né? Ele morreu, que ele é o cordeiro. E aí, Evelyn, hoje é hoje o dia que vai chegar o coelhinho da Páscoa? Não. Pra quem que é essa festa que a gente tá fazendo? Essa festa é pra Deus. E vai ser uma festa com comida gostosas? Não, a gente come ervas amargas. Cordeiro que a gente passa sangue na batente. A gente come pães de fermento. Tem atividade para as crianças nessa festa? Ah, a gente faz. Os adultos escondiam pães, pães com fermento. Aí a gente procurava. Depois comia? Não. Chegava <risos> fora, né? Um dia, Jesus veio para Jerusalém montado num jumentinho. As pessoas colocavam suas vestes no chão e abanavam folhas de palmeira. Depois, Jesus reuniu seus discípulos e fizeram a ceia, o partir do pão e o sangue. Jesus falou, alguém dessa mesa vai me trair. Quem era Ana? Judas. Depois, Jesus foi amaldiçoado e zombado com uma coroa e uma capa. Depois, Jesus foi crucificado. Depois de algumas horas, Jesus foi sepultado. Depois de três dias sepultado, Jesus reviveu e um anjo por lá e abriu a porta. E gritou Jesus vive e ele voltou aos céus da mesma forma que voltará A Páscoa é uma festa em que a gente comemora com ervas amargas e um cordeiro Que foi marcada pelo faraó que não queria libertar o povo do Egito E que por isso Deus jogou pragas no Egito Sendo a última e mais importante delas Enviando um anjo da morte que mataria todos os primogênitos De quem não colocasse sangue de cordeiro na batente das portas E depois dessa última praga O faraó do Egito decidiu libertar o povo de Deus que saiu de lá. E qual que é o significado da palavra Páscoa? Passagem. Kekê, hum. que que? vamos contar a Páscoa, só que de outro jeito. Não vou fazer esse. Não, a gente já fez esse em outro vídeo. Mas fazer vamos... mais esse fazer. Depois teve uma lavagem dos pés. Cadê? E o que, que a gente deve fazer? Lavar os pés. Das pessoas. Deve do lavar dos pés, aconteceu a ceia com o corpo Coraceio. de Jesus e o sangue de Jesus. Infelizmente, Jesus foi traído. E aí, o que, que colocaram nele? Uma coroa, né? É, a coroa. Só que não era uma coroa normal. Era uma coroa de espinhos. Depois, Jesus foi colocado na cruz e morreu. A vela se apagou. Depois de algumas horas, meu a terra, o céu se fechou antes. E aí, Jesus foi sepultado. Depois de três dias, veio um anjo, abriu a porta do sepulcro. E aí, Jesus estava vivo e sempre vai vir Eu vou fazer a ceia. Eu, eu vou Adeus. fazer. Gigi.